Oi, pessoal. Eu vou falar sobre dois eventos que vão acontecer neste mês de agosto relativos à comunidade de Erlang e Alixir, comunidade BIM. Então, o primeiro evento, deixa eu mostrar aqui para vocês, é a Code BIM BR. Vai acontecer, ó, está perto, 5 e 6 de agosto, no horário aqui de Brasília, de 9 às 14 horas. Então, é o, ele se apresenta como o principal evento do ecossistema Erlang, Sim, é, de fato, é o, é, o, é o principal evento do ecossistema Erlang, né? A gente tem várias conferências por aí no mundo de, de Elixir, mas dedicados ao ecossistema Erlang, isto é, incluindo Erlang e outras linguagens da BIM, é só a CodeBIM. Então, no caso, é a CodeBIM BR Brasil, existem outras CodeBIMs pelo mundo. Call for Papers já foi encerrado. É, lá no Elixir Info a gente até fez um episódio extra falando sobre o Call for Papers, Aqui são os keynotes, né? são os palestrantes principais. O Robert Verdin, que é co-criador do Erlang. Eric Schoen, da Erlang Solutions. O Mariano Guerra, que dá uma palestra junto com o Robert Verdin, Getty Oral e Okot Congo. Não sei se eu estou pronunciando corretamente, mas eles organizaram o Elixir Conf África. As palestras e sessões de perguntas e respostas. A gente vai ter o José Valim, uma sessão de perguntas e respostas. Ele é criador do Alixir. William Franz, já fiz vídeo aqui sobre texto dele. Tiago Henrique, Fernanda Bernardo, Guilherme Castro, Daniel Pilon, Pedro Castilho. A gente entrevistou lá no Alixir em Foco. Moroni Sauner. E em breve mais. A gente vai ter também um painel disseminando o para a comunidade. Desafios aprendizados. Quem vai estar tá lá? A turma do Alixir em Foco, eu, Hermínio Torres, o Matheus Peçanha, a Cristina Guadalupe e a turma do Alixir Lab, Elane Naomi, Juliana Helena, Raquel Curioso. Os ingressos estão à venda aqui. Se você, por acaso, não puder participar, você tem essa possibilidade de conseguir. As inscrições vão até 3 de agosto, que a Erlang Ecosystem Foundation, do qual eu faço parte, da qual eu faço parte no grupo de educação vai dar ingressos de diversidade e inclusão para CodeBeam Brasil aqui você tem as palestras do ano passado, olha a palestra da Juliana Helena, a minha palestra aqui sobre podcasts várias palestras aqui então deixa eu voltar aqui se você quiser saber novidades onde tem mais novidades é aqui no no Twitter da CodeBeamBR, então, por exemplo, lá, não está lá no site, mas já está confirmado aqui que eu vou dar uma palestra sobre as funções que não são funções matemáticas em Elixir, porque no Elixir, como em várias linguagens funcionais não puras, existem várias funções, aparecem várias funções que não são funções matemáticas. Isto é, assim, para uma determinada entrada, você tem Saídas diferentes em momentos diferentes. Então essa aqui vai ser a minha palestra na Code Bin, além daquele, daquela atividade ali com aquele painel. É, o outro, ah sim. Eu como palestrante eu tenho direito a ingressos que eu vou, dois ingressos que eu vou distribuir. Então eu peço que vocês sigam aqui o Lx underline UTFR. E aí eu vou dizer como é que eu vou sortear, sortear ou distribuir esses dois ingressos para a CodeBin BR. O outro evento que eu quero falar é um evento acadêmico. Então, vocês sabem, eu sou professor da UTFPR eu não faço pesquisa em programação funcional. Eu estudo mais a comunidade mesmo de de Alixir, de Erlang. Mas se você tem interesse em programação funcional, academicamente, saiba que este aqui é um dos principais, talvez o principal evento acadêmico sobre programação funcional, que é o ICFP International Conference on Functional Programming, organizado pela ACM SIGPLAN, o grupo de linguagem de programação da ACM, né, que é uma organização de, de computação mundial e já está na 26ª edição então aqui tem Ó, tem os eventos aqui, olha, tem um evento de Haskell, Undefarming, Minicaring, OCaml, ML, Scheme. Esses eventos acontecem aqui na quinta e na sexta. E o ICFP mesmo acontece em três dias. Então, eles já... Sim, então isso quer dizer o quê? O, o, o evento que eu estou falando, quer dizer, eu estou falando aqui do ICFP e dentro dele tem o Erlang Workshop. Então, é um workshop de Erlang. Então, uma parte desse evento, né? separada aqui, mas faz parte do, do total, exclusivamente dedicada a artigos relacionados a BIM. Não é só a linguagem Erlang, mas totalmente a BIM. Então, organizado aqui pela, pelo Stavros, Arunes, pela NET Benusa, comitê de programa, tem várias pessoas aqui. Ó, o Mariano Guerra, que está lá na Code BIM, faz parte do comitê de programa. Simon Thompson, por sinal vai dar uma palestra no meu curso de programação funcional, é, são essas pessoas aqui, e eles já anunciaram as palestras que vão ter, esse aqui está bem interessante, é um artigo sobre como detectar Oxbow Code em bases de dados Erlang, feito pelo Bruro Benavides, que teve na minha, no meu curso no ano passado, a Laura Castro, agora mesmo na quinta-feira ela vai dar uma palestra sobre Property-Based Testing para os meus alunos. E... Opa, meu celular está tocando aqui. É, então, é, é, um, é um artigo sobre como você detecta código morto, entre aspas, no, na sua base de, de código em Erlang. Então, são artigos mais acadêmicos. E também... Ah não, não, desculpa. Nesse caso aqui eu acho que não tem, não tem ingressos para você participar com patrocinados pela Herlang Ecosystem Foundation. O que eles têm aqui é uma chamada para Lightning Talks. E se você quiser participar desse aqui, eu acho que não é submission. Acho que tem que faltar ali no início. Esse é um problema que... Eu, uma coisa que eu reclamo um pouco do, dos eventos acadêmicos é... Como é que eu participo? Aqui, ó, atendem, registration, aí você vai ver o preço. O preço, para quem não é membro, antes de 7 de agosto, é 100 dólares. 100 dólares é bastante dinheiro, né? Se você for um membro da CM estudante, aí é de graça. Se você for não membro e for estudante, 15 dólares. E tem também, eles colocaram esse aqui, olha, é um preço com desconto. Eles, olha, se o preço padrão representa uma dificuldade para você, você pode pagar 10 dólares. E aí eles pedem, na hora que você se, se inscreve aqui no aqui no, no Register here. And to register and pay, register. Aí você tem que escrever aqui, olha, eu quero desconto e tem que dar uma explicação de até 255 caracteres, eles vão aceitar ou não aceitar. Certo? Ah, eles também têm uma conta no Twitter, Erlang Workshop. Não é muito ativa, o último post deles foi em 12 de abril, post pinado deles aqui ainda está falando do evento do ano passado. Olha, eles tiveram um diversos Scheme. Então, eles sim, eles permitiram... Eu vou perguntar lá para o pessoal da Erlang Ecosystem Foundation se vai ter um diversity scheme. Se tiver... Se você tiver interesse em ver uma conferência com artigos acadêmicos sobre o ecossistema de Erlang, e você se enquadrar, sendo brasileiro e não sendo uma pessoa empregada com um ótimo salário, você se encaixa nisso? Então... Eu postarei aqui, como eu sempre posto as coisas da Erlang Ecosystems Foundation, ou vocês podem seguir de er Erlef, Erlang Ecosystems Foundation, e aí vocês ficam sabendo em primeira mão que aparece um, um diversity scheme desse, quando eles dão bolsas para vocês participarem de, de eventos, eles avisam por aqui. Olha, eles têm parceria aqui, olha, eles divulgam as coisas da Codebeam. Ah, faltou só falar, isso aqui é o talvez menos importante, mas que o, a Codebean, ele vai usar esse sistema aqui, o UVA. É um sistema bem interessante para você pra fazer eventos virtuais. Então, aqui você tem a agenda, você... O único probleminha deles é que... Ó, aqui, no caso, eu estou vendo a gravação. Já tá no YouTube. Isso aqui foi a palestra da Sofia de Benedetto e do... Eu esqueci o nome dele. De Steven Nunes. Está aqui no site da CodeSync e eu assisti. Ah, interessante, ele tá como não listado. Não tá público. Mas você faz perguntas aqui... Tem o chat, eles colocavam aqui o link também para o Zoom, porque às vezes a pessoa tinha dificuldade aqui. o A Sofia e o Steven, eles deram a palestra juntos na casa acho, dela ou dele. Ambos moram em Nova York, trabalham para o GitHub. Então, um sisteminha bem interessante. Esse sisteminha foi o que a CodeBeam Brasil usou no ano passado. Eu acho que todos os eventos da CodeBeam usam o UVA. Então, por isso que provavelmente eles vão usar esse sistema. Então, se você tiver interesse nesses eventos, se você quiser saber mais, me pergunta lá no Twitter, eu respondo. E se você tiver interesse, já tem programação aí interessante de eventos para o mês de agosto de 2021. Até o próximo vídeo e um grande abraço.